Meu nome é Fernando Rudes, eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas, Brasil. Eu também trabalho como gerente latino-americano para a para a Como global, as principais enfermidades que hoje tem nos animais são a anemia, a bronquite, o gumboro, o vírus. e como se pode agregar algo, mas pelo mais local seria lá a enfermidade de Marek, lá a influenza e também a de Newcastle. Ademais disso, também como desafio, temos a Cole e temos a salmonela e a Clostridium, que estão juntos. É melhorar a parte imune para esses animais, que seria, por exemplo, melhores vacunações. Cellplex, o selênio age como como atrai um químio atraente das células de defesa para o sítio onde está ocorrendo o desafio do animal. Bioplex, cobre, a Bioplex zinc Bioplex manganês, e Bioplex cobre, todos os três atuam em enzimas que se chama superóxido dismutase e a superóxido dismutase vai atuar junto com La glutatião peroxidasa na destruição de peróxidos. Também temos, a tem, tem, Altect Altec, tiene outro produto que se chama Villagen. Villagen é muito bom tanto para grandes negativas como para grandes positivas, porque, entre outras coisas, melhora a parede intestinal através de melhor energia e síntese de, de enterocitos, também aumenta a produção de moco, onde temos aí a imunoglobulina A que protege a parte de mucosas e também estimula as proteínas antimicrobianas que são extremamente importantes contra as bactérias gram-positivas, como o clostridium. O ideal seria ser um programa e nesse programa ter, por exemplo, os orgânicos, como o cellplex, como os Bioplex, para também outro neutralizante de bactérias como seria o caso de Villagen ou Active, as enzimas, até está sempre de braços abertos para os clientes, para os amigos. E estamos aí para ajudar a todos.